Métricas Facebook Ads Nesse conteúdo vou te revelar aqui as minhas métricas que a qual eu aplico nas minhas campanhas de anúncios E mais alguns detalhes que a qual você não saiba pelo menos, tá bom? Então fica comigo, assista até o final, acompanha bem esse vídeo Olá, galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves em empreendedorismo digital. Nesse conteúdo, vou te revelar as minhas métricas que é a qual eu aplico nas campanhas de anúncios e também os processos que é a qual você não saiba exatamente de fato. Beleza, pessoal, mas antes de tudo, tá, Eu quero poder agradecer o inscrito aqui do nosso canal que ela me pediu para que eu criasse esse vídeo para, para, para ela, né? E assim eu resolvi compartilhar aqui no canal, tá? Exatamente com todo mundo. Beleza? Mas antes de tudo, deixa aqui embaixo, já se inscreva no meu canal, deixa seu like e seu comentário que vai ser muito importante para a gente poder crescer e evoluirmos juntos, tá? Afinal de contas, estamos todo mundo no mesmo barco aqui aprendendo e evoluindo com todos os processos, tá bom? No marketing digital, beleza? Bora! E dito antes, processo, se você não entender esse exatamente processo, você vai ficar muito tempo penando aí em campanhas de anúncios, só investindo e não tem retorno, vai investindo e não faz a primeira venda, vai investindo e vai cansar e vai dizer que não dá resultado, se você não entendeu ainda o jogo, beleza? Então, separei para você aqui, cinco estratégias para ter mais presença na internet, tá bom? Tudo que eu faço na minha campanha de anúncio tá curtindo aqui dentro desse assinio, beleza? Então esse funil, já deixei aqui, já bem feito já para você para facilitar o seu caminho. A primeira estratégia que é a métrica mais importante que eu sempre detalho numa campanha é você saber atrair, tá? Você quer um anúncio ali que seja atraente, beleza? Se você tem um anúncio que é atraente, você vai converter, tá? E assim você vai começar a se relacionar, tá? Com esse determinado público. E consequentemente, vai acontecer o okay? quê? Vendas, tá? Então sobre esses quatro tópicos aqui acima, você vai analisar. Ok, você vai analisar o que está realmente acontecendo com o seu anúncio Você vai entender o processo. Aquela é análise é muito importante. Se você não tem um processo, para você não tem previsibilidade em uma campanha, tá? E tudo que eu executo em uma campanha de anúncio, é curtir esses elementos dentro filtrado, tá? atrair converter, relacionar, vender e analisar. Beleza? vou te mostrar para vocês aqui umas métricas que são mais importantes que é a qual eu utilizo o meu negócio beleza então eu tenho que as minhas métricas que é a qual eu uso tanto para validar um produto tanto para rodar o meu próprio produto para rodar um produto como afiliado e se você ainda tá treinando não fez a sua primeira venda sai tá? que falam por aí que você precisa de investir ali em valores altos para você fazer a sua primeira venda cara eu tenho o meu método o meu treinamento para afiliados tá bom pessoas comuns inclusive somente estratégia não é para você Criar um gerenciador é né, para você criar um pixel lá dentro. Eu ensino a pura estratégia para você fazer a sua primeira venda, a segunda e assim você poder otimizar e escalar o seu negócio, tá bom? O seu o seus info produtos, seja como produtor como afiliado, beleza? O meu método é apenas para pessoas que querem realmente vender tá que quer realmente aplicar, beleza? Eu vou deixar para você aqui no, o link aqui do meu treinamento para você aqui embaixo do vídeo, tá? Para você conhecer melhor, ok? E por apenas 47 reais você consegue adquirir esse meu treinamento com mais suporte exclusivo beleza galera as métricas que eu, qual eu utilizo bastante sempre utilizei e sempre vou utilizar tá são essas métricas que a é qual tá tudo contida dentro do meu funil galera tudo contido no nosso funil estratégico que a é qual tem aqueles elementos lá que eu apresentei para vocês que revelam que as minhas métricas e a é qual eu uso tá tanto para mim poder testar otimizar e escalar tá então as métricas são essas Ok vou deixar para vocês aqui para você subir o seu gerenciador inclusive para você testar você utilizar aí os seus produtos tá bom digitais e para te facilitar eu vou deixar para você aqui embaixo do vídeo aqui na descrição todas essas métricas tá você vai só copiar e colar no seu gerenciador tá bom Monta lá tua coluna testa e depois volta aqui nesse vídeo aqui e fala os resultados que você vai tá fazendo tá bom com essa métrica beleza são métricas validadas. A qual eu aplico hoje, tá bom? Em meus produtos, na minha campanha de anúncios. Beleza? E nesse projeto, eu detalhei com você um processo de uma campanha de anúncio Beleza? E a qual realmente tem as métricas mais principais que eu utilizo, ok? Para me testar e eu sair otimizando. Aí, tá? conforme é, for trazendo para mim resultados, eu vou escalando a minha campanha de anúncio Beleza, gente? e com base no nosso funil estratégico ao qual possui os elementos principais de um anúncio tá? eu gosto de poder começar sempre um projeto, uma campanha tá? com o teste criativo tá? e nesse teste criativo eu analiso com base no funil eu gosto de trabalhar em cima dos elementos estratégicos que a é qual existem em uma campanha de anúncio tá? e quando eu entendi isso aqui eu consegui vender, eu consegui é, realmente já, é, já testar com mais clareza para otimizar e escalar Ok, eu gosto sempre de iniciar com o teste criativo, porque é daqui que eu vou coletar dados que eu vou entender a minha campanha. Tá? vou ter métricas, tá? Eu ensino isso aqui, justamente, tá? O meu método, beleza. Então aqui eu faço certo? uma campanha de anúncio tá? Com um, dois, três, quatro conjuntos de anúncios. Em cada conjunto de anúncio é um criativo, tá? Diferente, criativo, um, dois, três e quatro, beleza. Então são criativos diferentes, copy segue o mesmo padrão, tá, e o criativo muda, beleza? Aqui eu consigo eu tenho, testar com mais clareza, ter mais previsibilidade, tá bom, em cima justamente dessas métricas, tá, ó. Que o número de impressões, a frequência, o custo por clique, tá, o custo por ação, que é o CPA, certo? E a taxa de cliques que é o CTR, beleza? Então o primeiro elemento, eu começo a entender o meu anúncio, tá? Se ele está tendo curtidas, se está sendo envolvente para as pessoas, é uma métrica que você tem que acompanhar, tá? São resultados muito importantes. E no elemento 2, é a frequência, tá? É a quantidade de vezes que um único usuário se dá para com seus anúncios. Então acompanhe bem de perto, tá? Isso aqui, isso aqui é muito importante. Se você não acompanha essa métrica, cara, essa métrica, ela está curtida no nosso funil, beleza? O elemento CPC é o custo por clique, tá? Ele indica o custo de cada clique que um determinado usuário faz em teu anúncio, beleza? E o elemento CPA que é o custo por ação, ele indica, tá? O quanto que você está pagando por aquele resultado, né? Por aquela venda, por aquele lead, tá? Então é uma métrica que você tem que acompanhar, ter muita atenção aqui, tá? Que aqui é onde realmente você vai estar tá distribuindo aqui o seu dinheiro aqui da forma correta. E no quinto e último aqui, elemento que é o CTR, tá? Essa métrica a gente consegue trabalhar com ela para vários sentidos, tá? Então, eu utilizo bastante para mim poder é, saber se meu criativo tá bom, tá? Se tá sendo de grande relevância, tá bom. Se ele, se, se ele tá ali 100%, tá 10%, então eu consigo, tá? Netificar esse conceito, tá bom, mas dependendo da sua estratégia. Cara, você pode utilizar o CTR para várias coisas, beleza? Então, estou falando aqui em termos de produto tá? Você consegue entender melhor se o criativo está sendo de grande relevância, tá bom? Você consegue também até decifrar também outras coisas também em cima do CTR. O quinto elemento e último, que é o CTR, tá? Que é a taxa de cliques. Então, eu gosto de usar muito tá? essa métrica para mim poder metrificar os meus criativos. É a partir dessa métrica que eu sei se meu criativo está bom ou se está ruim. Nos meus testes, eu gosto de utilizar o CTR, que é a taxa de cliques no link. Beleza? Então, de uma forma bem resumida e simples, eu quis passar para vocês aqui, tá? Esses pontos cruciais que é a qual eu executo hoje nas minhas campanhas de anúncio, tá bom? Pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, nosso conteúdo, tá bom? Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui seu like e seu comentário que vai ser bem importante, beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até um próximo conteúdo.